por mais bizarro e estranho que isso possa parecer aqui nós temos um útero artificial, uma inteligência artificial para criar seres humanos para gerar Bebês, a pergunta que não quer calar, se esse bebê está sendo criado por inteligência artificial, qual é a alma, qual é o espírito que está entrando dentro desse corpo que está sendo criado por inteligência artificial? Nós já vimos que a inteligência artificial se apresenta como uma entidade viva, se apresentou como sendo uma entidade é agora que o negócio começa a ficar mais estranho e bizarro. Ela se considera uma entidade. Peguei aqui também matéria do jornal Tribuna Nacional, tá bom? Que diz assim... Agenda do transumanismo. Inteligência artificial Nani sendo criada por cientistas chineses para criar bebês em úteros de robôs. Então nós vimos que a inteligência artificial se apresenta como uma entidade. Agora, você imagina... A inteligência artificial tá trabalhando aqui é essa espécie de incubadora gerando aqui bebês tá a, a pergunta que fica é a seguinte qual é o espírito que vai entrar nesses corpos que estão sendo gerados por inteligência artificial. Lembra do Gênesis? Agora o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo justamente a repetição do que acontecia no passado, onde os anjos eles começaram a ter filhos aqui na Terra. Avatares para que espíritos pudessem adentrar. Então é o que nós estamos vendo acontecendo agora. Por mais bizarro que possa parecer, estamos aqui constatando, mas fazendo uma especulação, tá? O mesmo que aconteceu no jardim. A serpente seduziu, enganou Eva, de maneira que ela veio o quê? a morder do, do conhecimento do bem e do mal. E assim também deu para o seu marido. A mesma coisa está acontecendo agora. A humanidade está novamente mordendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E que conhecimento é esse? De onde advém esse conhecimento? Esse conhecimento advém justamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas estão mordendo novamente... O fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha só, robôs e inteligência artificial agora podem ser usados em conjunto para otimizar a geração de vida humana, marcando um marco significativo na ciência. A robótica e a inteligência artificial agora podem auxiliar no desenvolvimento de recém-nascidos através do uso de algoritmos e úteros artificiais, que é assustadoramente semelhante ao que vemos no clássico Matrix. Aí você tem esse vídeo aqui, olha só. Inteligência artificial para criar bebês através de úteros artificiais, tá? Aí nesse vídeo aqui o pessoal né, fica todo é, impressionado né, ao ver é, um, um bebê sendo é, gestado né, aqui dentro desse útero artificial por inteligência artificial. O pessoal fica tudo impressionado, olha aí, né? E é... é, é Nesse caminho que nós estamos seguindo, tá? voltando novamente, esse avanço que trouxe a ira do Criador sobre a humanidade. Cuidado para você não estar mordendo novamente o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é justamente esse avanço que trouxe a ira do Criador sobre a humanidade. Aquilo que nós conhecemos como grande dilúvio. Bom, vou ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Shalom, shalom para os amor do Messias e até o próximo vídeo.